O Instituto Federal do Acre está de parabéns pela construção que fez de diálogo dos cursos do Pronatec com as aldeias indígenas. Então é muito bom poder vir aqui e presenciar um resultado positivo do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, visualizando na prática o resultado e a transformação que faz dentro da construção de valorização da região dos indígenas. O o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, ele tem esse objetivo de interiorização também. Então, alcançar essas aldeias indígenas, para nós, é a concretização desses objetivos. Esse primeiro curso que nós estamos formando aqui nesse momento, que é de artesão indígena, ele vem a somar ainda mais com o conhecimento que os indígenas já têm nessa área, fazendo com que haja um fortalecimento dessa cultura e desses saberes indígenas. É. Então, isso eu acho que mais do que o IFAC vim aqui para alterar o ambiente, ele promoveu o ambiente ajudando é, e valorizando uh, as ações locais, a cultura local valorizando o indígena. Então, para a gente que, que roda esse Brasil inteiro aí e conhece os institutos federais, essa experiência exitosa do Instituto Federal do Acre ela tem que ser reproduzida em diversos cursos dentro da rede federal, naqueles institutos que estão próximos ao bem indígenas, que trabalham com a diversidade que a gente tem na cultura brasileira. <música>